aqui na porta da Sustentarem para defender os, o emprego dos trabalhadores da coleta de lixo. Vai ter uma nova licitação de 167 milhões e agora o prefeito Felício está cortando o número de, de coletores, que hoje é quatro em cada caminhão, ele vai diminuir para três. Mas o valor da licitação ele não está diminuindo, ele está diminuindo só o emprego e mais, Aumentou, inclusive, o trabalho, porque hoje a limpeza das feiras livres é feita pela Urbano. Então, nós estamos aqui solidários, nós gostamos dessa cidade linda e maravilhosa, né? mas para isso tem que ser feito com qualidade e com esses trabalhadores, que infelizmente a Prefeitura está cortando os empregos. Para defender o emprego dos trabalhadores, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas e sexta-feira eu espero que essa licitação de 167 milhões seja suspensa para que a gente garanta quatro coletores por caminhão e não três, como o prefeito está querendo.